Olá pessoal, Abimael Santos do Movimento de Rua Liberta Pernambuco Eu estou aqui em Santa Cruz do Capibaribe, no... Residencial Cruzeiro Residencial Cruzeiro Onde o presidente Bolsonaro iria entregar agora em novembro Para os moradores aqui, as pessoas que foram contempladas E eu estou com alguns moradores que foram contemplados aqui Mas só que o PT, o MST, MTST vieram aqui Eles dizem que cuida do povo Olha que eles fizeram, tocaram fogo, quebraram tudo, isso é o PT. O Lula veio aqui em Pernambuco, depois que ele veio começou a desgraça o Pernambuco. Eu quero perguntar que vocês não foram contemplados, qual é o sentimento que vocês têm uma casa e não poder entrar? Sentimento de tristeza, né? A gente vem dessa origem pobre, assim, não é querendo se assim, dar uma de vítima, mas a gente paga aluguel, várias pessoas também com problema de saúde, crianças... Pessoas deficientes, precisando, sonhando há mais de cinco anos em ter a nossa casa própria e aí esse sonho se aproximou depois do sorteio entre as 500 famílias que foram contempladas e aí agora quando chega esse ano a gente tem esse sonho frustrado, né, por esse pessoal que diz que representa o pobre, mas nós não se sente representados por ele E a senhora, qual é o sentimento que causa da senhora pensar isso aí? É, esse vandalismo? Eu... tristeza, né? Tristeza por nem sonhado com nossa casa própria Estamos vendo, o sonho se lá, né? Porque veio um lote de vandalismo Destruiu todas as casas, destruiu as casas e deixou a gente sair Fazer navio e não teve ninguém pra tomar uma atitude sobre isso Olha pra aqui pessoal, olha pra aqui, ó, ó Olha PT, viu? Isso aqui é o PT, vem Chega comigo, meu irmão, olha aqui, ó Tocar no fogo Tocar no terror, chega pra cá Isso é uma organização criminosa, viu? isso é uma organização criminosa. Eu vou mostrar mais. Tem que a Polícia Federal entrar e investigar e botar na cadeia essa desgraça que diz que cuida do pobre faz isso porque é do pobre. Vamos lá, vamos mostrar mais, viu? Brasil, o que as desgraças fizeram para roubar a caixa d'água aqui, ó. Olha para aqui, ó. Roubaram, roubaram a caixa d'água, viu? Isso é uma raça do satanás. É a raça do PT, é o câncer de Pernambuco e do Brasil. Vou mostrar mais, viu? Olha aí, pessoal. Derrubaram os postos, olha. Derrubaram os postos em cima da casa. Isso é a raça do sacanagem. olha lá. Chega, meu cara, chega. aqui, ó. Marcaram com o vermelho deles. Essa raça cegosa do PT. Isso é um câncer, irmão. Isso tem que ser estipado de Pernambuco. Como é que a é pessoa faz um negócio desse, rapaz? Vou mostrar mais casa, viu? Compartilha esse vídeo, pessoal, para todo mundo. E eu vou mandar pro presidente Bolsonaro e vou mandar para o ministro Justo Machado. Olha lá, casa queimada, olha lá. Olha lá queimada, olha.